Tem uma partição NTFS com 600 GB de arquivos. Será que dá problema usar isso, esse tipo de partição, sendo que o resto tudo é xt 4 tipo de partição? Isso não é um tipo de partição. Tá bom, partição é primária, secundária e lógica. Isso aí é sistema de arquivos, tá? Que tipo de problema que você vem em mente? Em detalhe nessa questão de partição, sistema de arquivos? Faça o meu curso e você vai aprender melhor, tá bom? Não esquece, link na descrição desse vídeo aqui. Já usei partição grande com NTFS. Volto a repetir, tá bom? Sistema de arquivos. Não tive problemas. Hoje em dia, só é xt 4 Hoje, para mim, é mais BTRFS do que qualquer outro sistema de arquivos. E se quiserem aprender BTRFS, o meu curso. Tem uma hora de aula lá. Então tem ZNTFS, XT4, XFS, para mim é tudo igual, só mudo. Não, não é não. Tem muito vídeo aqui no meu, canal, no meu canal sobre sistema de arquivos, cara. E no meu curso eu mostro isso na prática, as diferenças, tá? as diferenças entre eles.